Quem estiver cochilando, acorde, acorde, acorde, porque essa é uma informação importantíssima. Você quer perguntar, né, amor? Anota num cantinho, anota. Como é seu nome? Lilian, anota aí, Lilian. Depois a gente se fala. Pode ser que eu esclareça na sequência. Lembra que eu falava no checklist do sucesso para entender a base de cálculo? Beleza. Se a pessoa pega a Lei 9.504, e vai lá ler sobre os limites específicos. Pela 9.504, consta que os 10% para alimentação de pessoal e os 20% para aluguel de veículos automotores é base, é, tem como base de cálculo o limite geral de gastos. Lá na 9.504. Mas, na 23.607, ela restringe... E ela diz, gastos contratados, essa palavra muda tudo. E essa palavra, uma palavra, traz multas imensas e até desaprovação. Por isso é a matéria das palavras. Gasto contratado é só aquilo mesmo que foi contratado. Não entra nessa base de cálculo as receitas estimáveis. Os repasses feitos para outros candidatos... Apenas e tão somente aquilo que se contratou. Daquilo ali, tira-se 10%, é o total de limite que pode ser gasto com alimentação de pessoal. E 20% dessa mesma base que é para locação de veículos automotores. Veículos cedidos não entram aí, só veículos locados. Essa base é para locação de veículos. Sessão de veículos, você vai poder ter quantas você quiser, claro, tomar cuidado com o abuso também do poder econômico, mas a contratação tem esse, essa base para o limite. E aí tem uma informação mega importante nessas eleições gerais, em que vão ser utilizadas aeronaves, hidroaviões, embarcações em geral. Nesse limite dos 20%, é só para veículos terrestres. Onde é que está escrito isso? Já li na 23607, não achei. Isso está numa consulta, esse é o número da consulta que foi realizada, em que foi respondido que apenas entra no limite dos 20% a alocação de veículos terrestres. Mas tome cuidado. Cuidado. Não é porque não está dentro do limite dos 20% que vai poder contratar o quanto quiser, de forma descontrolada. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade têm de ser levados em conta. Cuidado, porque assim, a quantidade de gente que está me perguntando sobre aeronaves, sobre contratações tomem cuidado aí para não ter problemas. Lembra que lá no hall falava saber administrar veículos e saber administrar combustível? Pergunta para vocês. Tem algum veículo, seja alocado, cedido, emprestado, que não deve ser registrado na prestação de contas? Ai, Pois é, não. Não. Sabe por que, que vocês pensam que só o do candidato e aí as contas são desaprovadas porque não lançou o veículo do candidato? Porque existe uma exceção na norma para emissão de recibo eleitoral. Aí o nosso inconsciente fica viciado a achar que por não ser obrigatório, e porque a norma é mal escrita, a despeito das inúmeras sugestões enviadas, com redação pronta mas, infelizmente, não logramos êxito? Não existe, guardem isso hoje. Se vocês saírem daqui, não tiver guardado nada do que eu falei, mas guardarem essa informação já vai ter valido a nossa tarde. Não deixem ninguém convencê-los de que existe algum tipo de veículo que existe a permissão para não ser lançado na prestação de contas. Seja alocado, seja cedido... Seja do próprio candidato, do cônjuge, do parente até o terceiro grau. Porque o tal do parente do terceiro grau aparece da desnecessidade de emitir recibo. Lá no, para, no artigo 6 Aí lá no artigo 60, diz assim, sabe aquele recibo lá, que não era para emitir? Mas é para registrar a sessão, tá? Não podia, pelo menos, juntar, doutor Flávio, O 60 do lado 6, seu 7 não, eles não mudam isso. Essas sugestões estavam fora do escopo. Então, guardem. Isso desaprovou conta demais em 2020. Candidato eleito e foi um transtorno, né? Seja qual for o veículo, sempre lança a sessão se, se não for locado, e se for locado o gasto. Veículo é isso fecha a porta do mapa mental do veículo.